Ele mora na rua, você quer saber se o racismo existe, me diga quantos preto tem no bairro onde você reside, me diga quantos preto tem Uma posição de destaque feliz, me diga quantos preto tem Agora vivendo uma constante crise, ainda quantos preto tem Se você ouvir assim meio despretensiosamente, parece mais simples Mas se você pegar detalhadamente, né Tem uma figura de linguagem aqui que é da é, repetição da palavra, né é, me diga quantos preto tem, me diga quantos pretos tem, me diga quantos preto tem, ele fala isso três vezes. Você quer saber se o racismo existe no bairro onde você reside, numa posição de destaque feliz, agora vivendo uma constante crise. Então tipo, ele rimou, existe, reside, felizes e crise. Aí ele repete e me diga, ele repete. Só que assim, o me diga quantos preto tem repete igualzinho em três. Na última é ainda quantos preto tem. Então, tipo, é, isso aqui não dá pra ver, mas tá em azul, existe, reside. Então, você quer saber se o é, você quer saber se o nazismo existe? Ele já rimou aqui. Me diga quantos preto tem no bairro onde você reside, me diga, quantos preto tem numa posição de destaque feliz, me diga, quantos preto tem agora vivendo na posição de crise ainda, quantos preto tem. Aí ele vem falando de coisas.. Uh, você quer saber se o racismo reside, onde você reside, a posição de destaque feliz, mas em crise. Então, tipo, a resposta para o último, a resposta para tudo, para as três primeiras é negativa. Para a última é positiva, tipo em crise. Aí vamos supor pensando numa execução. Vocês me ajudam. Você quer saber se o racismo existe, me diga. No bairro onde você reside, me diga. Quantos preto tem? Numa posição de destaque feliz, me diga. Quantos preto tem? Agora vivendo uma contexto de crise ainda. Quantos pretos tem? Então, oh, tá respondido? <risos> <risos> então, tipo, é, eu acho que ele tem todo o sentido, tipo... Ele traz o público, uma coisa simples, que você pode... Na primeira, no primeiro... A gente vai fazer esse show, ninguém conhece a música. É a presença, na -na -na -na -na -na -na. Quantos pretos tem no próximo, o público já entendeu fora que ele está fazendo a rima antecipada, uma rima imperfeita, e, ele, e no final a pergunta inverte a resposta. É, é não tem, não tem, não tem. É, tem, tem vários. E Gaires, só que, do mais, ele coloca a também. Ah, eu ia falar da rima imperfeita. É, a ah, rima imperfeita. É Existe, reside, felizes e crise. Esses quatro versos, a rima, é, ele, não está, ele não está enfatizando a rima. Ele está enfatizando a repetição, os versos que se repetem, pra... vamos pensar no que, tipo assim, o que ele quer dizer o que ele está tá fazendo na cabeça do ouvinte. Ele está reforçando algo que talvez o ouvinte não perceba na, na, naturalmente. Fica mais fácil para a gravar, daí depois ela reflete também.